Vamos falar do Stranger Things. Mas antes de mais nada, pode ver sem medo de spoiler porque eu não gosto de fazer spoiler. A série é do Netflix, estreou sexta-feira passada. E comigo aconteceu assim. Ah, vou dar uma olhadinha. Tava numa uma tarde que eu não tinha. Tava mais ou menos livre. Mais ou menos livre é uma coisa que não existe na minha vida. Mas eu tornei livre, né? Que eu precisava descansar um pouco. Aí eu falei assim: vou ver o primeiro episódio do Stranger Things. Ver qual é. Só consegui parar quando cheguei no último episódio, quase sete horas depois. A série prende. Mas uma coisa que a gente tem que aprender, prende a mim, uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente vai comentar as coisas uns com os outros é que tem o meu ponto de vista e tem milhares de outros pontos de vista de outras pessoas. Então eu tenho que explicar por quê, que eu gostei. Né? Uma coisa legal do Stranger Things é que o trailer não entrega o filme todo. Entrega o clima do filme, que é uma coisa meio anos 80 te faz pensar também em Super 8, que é com a alienígena lá do, do Spielberg, né? E o filme tem muita referência, a série tem muita referência a muita obra de ficção científica, principalmente da década de 80. Tem inclusive uma que é super underground, que é Under the Skin, com a Scarlett Johansson, que tem um momento lá que tem uma coisa toda escura, com uma água no chão... Então, o Stranger Things tem uma, umas coisas bem interessantes. A primeira, claro, que todo mundo nota, é essa referência a anos 80. Quem tem uma infância, uma adolescência, ou até aquela pós-adolescência dos 20 e poucos anos, que curtia televisão, curtia cinema na década de 80, vai ter uma certa nostalgia com a série, inclusive em termos estéticos, de cena, de, de fotografia, e dos próprios atores, que é uma das primeiras coisas que eu gostei muito. Os atores não são aqueles padrões de beleza que a gente tem. Eu acho eles bonitos, porque beleza não é só o padrão de beleza estabelecido hoje. E muito da beleza, na minha opinião, vem da identificação que você tem com aquelas pessoas. Os personagens são bem cativantes, ao meu ver. Só tem dois que são meio chatinhos, que é a personagem da Winona Ryder e a personagem da irmã de um dos protagonistas. E isso é uma coisa que vai muito de cada um, tem gente que vai gostar dos dois. Outra coisa legal dessa série, é claro que é uma série de fantasia, né? Então as coisas não são de verdade, né? mas as pessoas são muito reais. O relacionamento entre os garotos é muito, muito 12 anos. Quando você vê as pessoas que você conhece de 12 anos se relacionando, os joguinhos de poder, os joguinhos de relacionamento, de um sacanear o outro, e apesar disso, eles serem amigos de verdade, se sacrificarem uns para os outros. É muito realista, muito realista mesmo é muito legal. Mas a coisa que eu mais gostei na série é a forma como ela lida com estereótipos. Que você tem ali um estereótipo ou outro, que é o que é mesmo. Mas muitos dos estereótipos se desenvolvem. Então você vê que ah, a pessoa... Eu vou dar um exemplo, tá? Não necessariamente que aconteça no, na série. Né? A pessoa que te parece e tem todo aquele perfil de burra, de estereótipo de burra, você vai conhecendo melhor, você percebe que ela não é burra, que ela simplesmente é tímida, ou você julgou que ela era burra por causa da aparência dela, e você vai percebendo que ela não tem nada de burra. Acho que não tem isso na série, mas tem outras é, brincadeiras com essa quebra de estereótipo. Inclusive, uma meu ver, muito bem-vinda, se você quiser, pergunta comenta, coloca nos comentários aqui Ah, é fulano, é fulana e aí eu, eu confirmo, para não fazer spoiler aqui para algumas pessoas dá pra você imaginar lá até o segundo, terceiro episódio da série como é que vai se desenvolver aquele negócio todo não é uma, tipo Os Suspeitos que você chega no final e tem uma grande revelação se você faz questão desse tipo de série não, ou se você só quer ver a série se ela tiver essa pegada você pode ficar por se decepcionar um pouco, mas isso também eu acho bom porque em vez de você ficar naquela, ah, quero ver um mistério, quero ver a solução do mistério, que tem claro, mas você acaba dando mais foco às pessoas, aos relacionamentos entre as pessoas, aos perfis das pessoas que são muito legais. Os perfis são muito legais. Eu vou fazer um resumão: a série tem uma pegada anos 80, muito legal. Tanto de fotografia quanto com a, na, na aparência das pessoas. A série tem dois personagens que são meio chatinhos, mas podem te surpreender. A série tem o que eu mais gosto dela, que é a forma como ela trata estereótipos. Que é você ver um bando de estereótipos e você vai percebendo que as pessoas não podem ser reduzidas a estereótipos. Ah, importante! No final, dá um ótimo gancho, um ótimo cliffhanger pra segunda temporada da série. Assista! É isso, se você conhece alguém que curta esse negócio, que tem Netflix, que você acha que vai gostar desse vídeo, passa lá pra ele, passa lá pra ela. E espero que tenha gostado. Tchau, tchau! Tá com onda de tosse, pelo jeito a Peixe Babel fez um vídeo também tossindo pra caramba aí a gente corta e coloca no final nos erros